Olá, hum, agora eu vou-vos falar um pouco de como publicar a informação para o futuro. Isto é informação que seja publicada de forma aos arquivos da web ou, ou outras iniciativas conseguirem recolher, ou mesmo serviços como o Google, conseguir tirar partido dessa informação. No nosso caso é para preservação, para ser visto daqui a uns anos, uns bons anos. Eu vou-vos dar alguns pontos mais importantes tanto como de acesso, como de navegabilidade no, nos próprios uh, sites uh, e como enriquecer também essa informação que é publicada. Uh, esta apresentação também tem várias coisas aqui por trás que, não é, que eu não falo explicitamente, mas se tiverem dúvidas podem perguntar.